Bem-vindo ao canal do YouTube de como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Sabe que muitas vezes as pessoas cometem o erro de é, comer é, em quantidades pequenas de alimento muitas vezes por dia, por exemplo, meio-dia faz o almoço, uma hora come mais um lanchinho, duas horas come outro lanchinho, não é a maioria das pessoas, mas tem uma certa quantida, quantidade de pessoas, isso pode aumentar os quilos do seu corpo. Eu sei que comer uma fritura é bom. É claro que se uma pessoa trabalha em uma empresa, não tem essa vantagem, né? Aliás, ela tem um horário para cumprir. Mas tem pessoas que são bem de vida, geralmente pessoas ricas, que por exemplo, come meio dia, nem todo rico né, alguns, come meio dia, depois come uma hora, depois come duas horas, a cada uma, uma hora está comendo alguma coisa, É certo quando está dormindo de madrugada, isso é ruim porque comida, é claro que comida é um combustível, mas isso pode fazer aumentar os quilos do seu corpo, que é péssimo.